Fubá? Vem, Fubá! Cadê o sorriso, Fubá? <risos> Vem, Fubá! Cadê o sorriso do Fubá? Cadê o sorriso, Fubá? Cadê?